você sabe a diferença de ser um crente carnal e a diferença de ser um crente espiritual quando é que você dá um tipo cala boca no espírito santo fique até o fim do vídeo e você verá que talvez você está orando errado pelo motivo errado para a pessoa certa oi eu sou o burjá e o vídeo que você está assistindo agora é o recorte dos melhores momentos do nosso pequeno grupo virtual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 se elas estão de acordo com as, as, as, as Escrituras. Mas isso tem a ver com oração? Tem tudo a ver com oração. Porque se você, por uma parte da sua vida, o que o Tiago diz, se uma parte da sua vida é, você está você deixando que Deus guie, mas uma outra parte da sua vida você está deixando que você guie, na verdade, não tem duas pessoas guiando a sua vida, só tem uma, é a carne. Então as suas orações também estão procedendo dos desejos da sua antiga natureza. Não são desejos da sua nova natureza, Entende isso que eu estou falando? Não são desejos da sua nova natureza, são desejos da sua antiga natureza, que aparentemente possui um tom de voz muito espiritual, possui um tom de voz muito agradável, mas está respondendo a desejos e a desejos e anseios que são puramente da carne. É como se você com é, uma boa intenção, mas de boa intenção, mas é, é carnal. Não é espiritual. Não procede do Espírito. É o que Jesus explica pra gente lá em Mateus capítulo 6, verso 8. Olha lá o que diz. Mateus capítulo 6, verso 8. Mateus 6, 8. Mateus 6,8. Eu vou arranjar uma Bíblia de letras garrafais. Eu cheguei e falei, ó, ah, o óculos está fraco. Não é o óculos está fraco. A lente não fica fraca. Quem fica fraco são os nossos olhos. 6,8, Jesus ensina aos discípulos, não sejam como eles, pois seu pai sabe exatamente. O que vocês necessitam. Então, a minha necessidade é quando eu não sei, quando eu estou em dúvida, eu pergunto para o Pai. Por isso que Jesus diz, diz aos discípulos que em tudo Deus vai nos atender. Por quê? Porque se nós o pedirmos segundo a orientação do Espírito Santo. Ah, mas como é isso? Olha, você não pode fazer nada na sua vida sem ser sob a orientação do Espírito Santo, que foi exatamente isso que Paulo falou. Sem a orientação do Espírito Santo, ou seja, andar no Espírito Santo ou viver segundo o Espírito Santo, todas as coisas que você estiver fazendo, você estará fazendo pela carne, inclusive as suas orações. Então, para que você não corra o risco de orar na carne... Viva segundo a segunda orientação do Espírito Santo e como é que eu vivo sob a orientação do Espírito Santo? Não ouvindo a carne. Agora, como é que eu não ouço a carne? Como é que eu não ouço o que ela diz? Pondo sob júdice todo o pensamento que você tem, colocando numa cadeirinha chamada espera. Não reagindo, não reagindo rapidamente a qualquer coisa que você sente. Então você sentiu, sentiu vontade, tem desejo, opa, opa, opa, opa, opa, opa. Põe numa cadeirinha e vai analisar. Deixa eu dar uma olhada aqui, por favor, deixa eu ver os seus documentos. E a procedência desse pensamento? E na dúvida, não peça. Ou na dúvida, não faça. Na dúvida, não responda. Na dúvida, não tome atitude nenhuma. Porque se você não sabe se isso tem procedência da carne, ou se isso não tem procedência do espírito, então não reaja. Não reaja. Porque... Todas as vezes que nós não submetemos, nós corremos o risco de desobedecermos a Deus e nos colocarmos distantes daquilo que Ele está esperando que a gente responda positivamente naquele dia. Esse é o desafio, entender que as nossas orações elas são ouvidas e as nossas orações serão atendidas quando as nossas orações forem guiadas pelo Espírito Santo? E quando é que as nossas orações são guiadas pelo Espírito Santo? Todas as vezes em que, quando nós decidimos que não vamos viver mais segundo a carne. E como é que a gente não vive segundo a carne? Vivendo segundo o Espírito Santo. E como é que a gente sabe que está vivendo segundo o Espírito Santo? Submetendo todos os nossos pensamentos ao, é, ao escrutínio das escrituras. Por exemplo, estou sentindo raiva, estou sentindo raiva. De onde prossegue essa raiva? Ah, se você não sabe fazer isso sozinho, conversa com alguém, conversa consigo mesmo ou conversa com o Espírito Santo. É legítimo esse sentimento de ira que você está sentindo? É legítimo esse sentimento de... de, de, de... Não, é legítimo. É legítimo. Eu, por exemplo, fiquei irado com uma pessoa essa semana. É legítimo? É. Mas é a palavra de Deus que diz: o que eu tenho que fazer com isso? A palavra de Deus diz que só eu tenho que comer isso com farinha de puba. Tem que comer isso com farinha de puba. Você pode irar? Pode, mas você não pode fazer nada com isso. Vai comer com farinha de puba. E eu comer com farinha de pulva para não fazer nada com isso. Eu não posso ter pensamentos com esse sentimento, eu não posso desejar nada contra essa pessoa, eu não posso fazer nada. A Bíblia disse que eu estou proibido de agir debaixo da ira. Eu não posso. Então isso é viver segundo o Espírito, isso é viver andando no Espírito, isso é viver andando em Cristo. Mas isso é de maneira geral, ampla? Não, isso é a cada clock do relógio, a cada segundo. E sempre me vigiando, porque eu sei o impostor que vive em mim. Eu sei que a carne ainda, eu luto contra os desejos da carne que são muito fortes. Peleja contra mim, mas eu preciso fazer florescer a minha nova natureza em Cristo Jesus de forma que essa nova natureza seja vivenciada com toda a plenitude que ela já tem em Cristo Jesus. E quando eu faço isso, eu oro. E quando eu oro, eu peço aquilo que é necessário. E quando eu peço aquilo que é necessário, e, está, e, e, e é necessário, e vai estar de acordo com o pai, porque na verdade eu recebi a orientação dele mesmo de como fazer, eu vou receber. E, e isso implica que algumas coisas eu não vou pedir. Algumas coisas eu não vou pedir. Ah, eu quero. Vamos, vamos orar sobre esse assunto? Eu vou ver se Deus me permite orar sobre isso. Ah, vamos orar sobre esse tal assunto para ver se a gente faz... Hum, deixa eu perguntar para ele se isso não é só um desejo do meu coração ou se isso é uma necessidade que eu tenho que colocar diante dele. Eu não preciso orar, eu tenho que ir lá resolver. Porque tem coisa, irmãos, que você não precisa orar. Você tem que ir lá e fazer, que é aquilo que eu gosto muito do texto, quando Moisés, diante do mar vermelho, mar vermelho na frente, o povo no meio, e aí ele e o povo no meio, e lá atrás o faraó, e ele é um sanduíche de problema, mar, faraó, e Moisés aqui no meio, senhor, senhor, o que fazer? O senhor fala, Moisés, marcha e anda, irmão. Atravessa o mar, rapaz. Já te dei a ordem. Então tem coisa que você não precisa orar. Tem coisa que você tem que executar, porque Deus já disse. Ai, Senhor, devo amar essa pessoa? A Bíblia diz que você tem que amar todas as pessoas, inclusive o inimigo. Ah, Deus, eu devo evangelizar essa pessoa, meu vizinho? E, não, não, não, tem que, não tem opção. Você tem que falar a toda criatura. Então tem coisa. A gente não precisa orar, é só executar. E é isso que eu queria falar para vocês, quero ouvir a todos.